O Paraná Kids, você lembra como que era isso aqui na época esse parque na época da Expo Agro? Era em mais ou menos é, no mês de maio cerca de 40 mil pessoas passavam por esse portão e hoje, olha como que se encontra né? É, e isso está fechado não é por conta da pandemia não porque mesmo antes da pandemia, quatro anos estamos sem Expoagro. Agro por um retrocesso na legislação municipal proibindo a entrada de bovinos e equinos. E como que era aqui na época da Expo Agro? Você lembra? Bom dia, Paulinho. Bom dia. Sim, maravilha. Olha, aqui, hoje é triste que você ver esses portões fechados o Expo Agro, já passou o meio da festa da Expo Agro, que trazia muita gente para essa festa. Era a festa do povão. Hoje, infelizmente, se encontra assim, não hoje. Há quatro anos, Paulinho. Por isso que nós para trazer o um projeto para voltar novamente a Expo Agro. Que volte a Expo Agro, porque olha que coisa linda o espaço. Isso aqui tem tudo com a, a, a natureza, Paulinho. Sim, inclusive a volta da Expo Agro e a volta dos rodeios em Franca. Os rodeios é muito importante para a economia da cidade. O que, que você me diz dos rodeios? Rodeio e movimento não só aqui dentro da Expo Agro, mas sim, no geral, em tudo. Hotel, academias, mercado, restaurante, movimenta a cidade. E com isso, quem acaba ganhando é o, o município. Então por isso. Sim, porque Franca, sem rodeios, e as cidades ao redor, todas têm. Eles ganham na economia deles, no comércio, nos serviços. Nós não ganhamos nada. E agora, nessa pandemia, eles vêm se utilizar dos nossos serviços médicos. Então isso é um contrassenso. Isso tem que mudar. Fico muito agradecido e honrado por seu apoio. Paulinho, Grande Paranáquidis, tamo, tamo junto, misturado. E é bola para frente que faz gol e vamos para cima.